Fala, galera do Descomplica! Tudo bem com vocês? Eu sou a Maria Paula Queiroga, sou monitora de literatura aqui do Descomplica e esse Quer Que eu Desenhe traz um resumo sobre surrealismo. Esse assunto é um dos mais queridinhos quando a gente estuda as vanguardas europeias e o contexto mais moderno da arte. Hoje a gente vai falar dos contextos históricos, das principais características, obras e representantes que caem nos vestibulares. Se você está estudando para prova, dá um like nesse vídeo, porque a gente está aqui na torcida por você. Ó, Gruda nesse vídeo e não perde nem em um segundo. Além de resumir rapidinho o surrealismo, a gente deixou um link na descrição para assinar o Descomplica com desconto e ter acesso ao curso completo, com preparação de todas as aulas, materiais e exercícios para mandar bem no vestibular e no Enem. Também deixei o um mapa mental do vídeo completo para download no link da descrição. Bom, vamos lá? Para compreender o movimento surrealista, em primeiro lugar, é necessário analisar o seu contexto histórico. Entre o final do século XIX e o início do século XX, um conjunto de novas tendências que buscavam a renovação artística e a ruptura com o tradicionalismo pairavam sobre a arte. Essas correntes foram chamadas de vanguardas europeias. Situada entre grandes criações tecnológicas e também sofrendo os impactos da Primeira Guerra Mundial, a arte do surreal surgiu na França, em 1924, com o Manifesto surrealista de André Breton, trazendo resquícios de teses psicanalistas de Freud e rompendo com o que é real e ordenamente lógico dentro da arte. Essa nova visão, que priorizava a força criadora humana e buscava o aprofundamento do inconsciente, não só garantia aos artistas inseridos na corrente uma maior liberdade criativa, como também garantiu aos pintores e escritores um maior ambiente de experimentalismo. Como toda a vanguarda, é claro, o surrealismo também foi uma inovação no modo de encarar a técnica por atrás das telas, abandonando o caráter verossímil, ou seja, distanciando da arte próxima ao real e apostando em técnicas de colagem e sobreposição. Assim, alguns foram os representantes que se destacaram nessa grande nova produção vanguarda. Não somente no cenário francês, a ideologia surrealista se alastrou por toda a Europa, sendo a Espanha um dos principais locais para a criação dessa arte. Salvador Dalí, com sua capacidade plástica e visão pautada nos sonhos, e João Miró, que apresentou elementos coloridos e formas biomórficas, aquele estilo de pintura que se baseia em curvas e seres vivos, se destacaram na arte espanhola. Na França, René Magritte ganhou o destaque pela forma suavizada, crítica e experimental, e na Alemanha, Max Ernst pintou duas ou mais dimensões e renovou a composição de materiais para se utilizar na arte que ultrapassa a realidade. Mas ó, é importante lembrar que não foi só a Europa que sofreu impactos pelo surrealismo não, viu? A sua expressão se alastrou por outros continentes e influenciou novos artistas. No Brasil, por exemplo, os pintores Cícero Dias e Tarsila do Amaral, aquela que criou o Abapuru, lembra? Foram fortemente inspirados pelas características dessa vanguarda, trazendo a inovação ao modernismo brasileiro na década de 20. Já no México, Remedios Varo, que nasceu na Espanha, mas teve seu trabalho consolidado no país, ganhou importância com as alegorias vindas do sonhos e pensadas em uma narrativa pessoal, além da queridinha da atualidade Frida Kahlo, que mesmo não se identificando como parte dessa corrente, foi descrita como surrealista pelo pioneiro André Breton e se tornou uma das principais referências do movimento até hoje. Como a gente viu, o surrealismo que nasceu no começo do século 20 e se propagou de diversas maneiras em representantes por todo mundo, abriu espaço para a modernidade produtiva, para a arte que não é óbvia e que transforma a visão do interlocutor. E por hoje é só, pessoal! Entenderam tudo? Deixe suas dúvidas aqui nos comentários e sugestões de vídeos. Aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhum dos resumos que a gente sobe por aqui. Claro que o conteúdo completo, com curso, cronograma, planejamento de estudo, está lá no Descomplica. E tem link aqui na descrição. E também tem link para baixar de graça o mapa mental completo. Bom, galera, espero que tenham gostado. Até mais e até o próximo vídeo.